Aí, né? Olá, eu sou o Rodrigo Suzuki da Nelside Automação. O Java Responde de hoje é. tá, o ideal é que você procure o quanto antes, melhor ainda se for antes da construção da obra. Porque aí, dessa forma, é garantido que você consiga colocar tudo aquilo que você queira automatizar de forma mais compatível com a arquitetura, sem retrabalho, sem custos desnecessários. Também é possível realizar o um projeto de automação numa casa já pronta, só que isso talvez te impossibilite de, de ter tudo aquilo que você deseja automatizado. Podem haver aí limitações e dificuldades na execução da projeto de infraestrutura. Procure uma empresa de automação na hora que você tiver com um projeto arquitetônico em mãos. É importante que a casa esteja preparada com as tubulações necessárias para a gente poder então instalar os equipamentos da automação. Essa casa preparada nada mais é do que compreender as suas necessidades e preparar todas as tubulações que você vai. Ah não, não, ficou ruim, peraí. É o que calma, peraí, dá um pausa. E para deixar a casa preparada, é necessário, então, um projeto de infraestrutura, no qual a gente entende as, expectativas, as suas expectativas e traduz isso num projeto, que eventualmente será explicado para o empreiteiro da obra. Então, se ficou alguma dúvida de quando eu devo contratar a empresa de automação, deixe um comentário aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Nos vemos no próximo O Japa Responde!